É né? um partido ainda pequeno, né? Então, é, é, um grupo ainda reduzido, né? Mas, como diz o nosso companheiro Chico Alencar, um grande deputado federal nosso do Rio de Janeiro, o PSOL é um partido pequeno com vocação de grandeza. E, e é por isso, então, que o PSOL é a única gente, ele é a única opção. Quando vocês não ah é, tem três candidaturas no Rio de não tem três. Como o Marcondes já disse, não tem três, tem duas. Tem o Tuto e o Ramon e tem o Aria e a Porque os dois de lá são é a mesma coisa. É a mesma prática política. E é isso que nós vamos provar para o povo. Então é isso aí, gente. Agradeço, agradeço realmente a vinda de vocês aí. E não se desestimulem. Não acreditem nas pesquisas. Saiu uma pesquisa lá, Sandro, lá em Florianópolis. O Elson aparece com 10% É mentira. Ele tem 20 ele vai para o segundo, é segundo turno. Vai para o segundo turno, vai para o E o Aurinha e Miriam, vocês acreditam. Eles vão ganhar e nós vamos colocar um vereador ou uma vereadora. Só depende da gente, depende da nossa luta. É isso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Ao longo, então, da, da atividade, depois que a gente já tiver servido o, o almoço, nós vamos estar convidando outros candidatos para estar falando. Ok? É com tudo ali. que eu pegasse tudo, chegasse cheguei Vamos <coughs>